Fala aí pessoal, beleza? É, então, meu nome é Clayton, tá? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês aqui, vou explicar como que você pode fazer para tá aumentando aí o score do seu CPF, tá? Pra quem não sabe aí também o que, que é o score, eu vou deixar aqui, gente, eu vou falar pra vocês aqui três dicas para você aumentar literalmente aí o score do seu CPF, a pontuação dele, pra você é, tá conseguindo aí crédito na praça, tá conseguindo aí é, fazer financiamentos, tá conseguindo fazer solicitação até mesmo de cartões de crédito, né, que muita gente solicita aí o tão esperado cartão de crédito para conseguir fazer as suas compras através da internet, para ter mais crédito na praça, enfim. Tá? É, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, primeiro eu vou explicar é, o que seria esse Serasa Score, o que, que é o Score, a pontuação do CPF. É, a pontuação do CPF nada mais é do que uma pontuação que foi é, feita para regular aí a aí a a questão da do seu CPF, tá? O que que ele regula? São empresas que, que analisam aí o seu CPF, como a, o Serasa e o SPc, analisam um risco de inadimplência de você pagar ou não as suas dívidas. Essa pontuação aí, esse score, ele varia de 0 até mil pontos, tá? É isso que define aí se você é, tem um alto risco de não pagar suas dívidas ou se você tem um baixo risco de inadimplência tá então ele varia de 0 até mil pontos é, entre 0 e 300 é o é o fator aí que menos determina de você conseguir crédito essa é a média de pontuação de pessoas que têm uma alta inadimplência tá pessoas que têm uma pontuação de 0 até 300 elas são mais aptas a não pagarem suas contas e as suas dívidas tá? a gente é, entre 300 e até uma média de 700 pontos, 600 por ali, é, são pessoas já intermediárias. Elas têm um nível médio de pagamento de dívidas, ou seja, é provável sim que a pessoa vá pagar as dívidas corretamente, como também ela fica no meio termo, entendeu? E acima desses 700 pontos, são é, o nível mais alto, de 700 até 1000, são pessoas altamente qualificadas, aí no caso, né, com a, perante a pontuação de que pagam as suas contas em dia, pagam as suas dívidas em dia, não tem atrasos e tudo mais, tá? Então é isso que determina aí é, o crédito aí para você, tá bom? Ah, as empresas, então, SPC e Serasa são as empresas aí que consultam a pontuação é, e que determinam aí quanto que você vai estar tá recebendo conforme o que está ocorrendo aí no seu CPF, no seu nome. Desde contas no seu nome, como... É, até mesmo dívidas bancárias, cartões de crédito e eu vou te passar agora três passos para você aumentar definitivamente aí a pontuação do seu score que foi algo que eu também apliquei, eu também não tinha uma pontuação é, relativa e eu queria solicitar um cartão de crédito porque eu precisava e eu também não tinha pontuação então foi o que eu fiz e para mim funcionou o primeiro passo seria, então, você ter o seu nome limpo. Não basta apenas ter o um nome limpo para você ter uma pontuação boa, mas isso é muito relevan relevante, obviamente. Então, você tem que manter o seu nome limpo aí perante aos, aos órgãos, né, do Serasa e o SPC. Mantenha o seu nome limpo, não tenha nenhuma dívida aí com atraso aí no, no SPC e no Serasa, tá bom? A segunda dica que eu deixo para vocês aqui é... Uh, atualize os seus dados no serasa consumidor tá existe um site chamado serasa consumidor você pode pesquisar no google e lá você pode fazer o seu cadastro e atualizar todas as informações quanto mais atualizado possível é, o sistema vai entender ali que você realmente está sendo transparente informando tudo que é necessário para o órgão tá então Mantenha os seus dados atualizados, como endereço, telefone, é, tudo, todos os cadastros, todos os dados que pedem lá, mantenha sempre atualizado, tá? O terceiro passo, então, seria para você é, manter todas as dívidas que você tem no seu nome. Se você não tem dívidas, eu recomendo que você coloque né, dívidas no seu nome para que aumente a pontuação. Se você não tem, é, é, por exemplo, coloca uma conta aí de luz, uma conta de água, internet... Se você não tem cartão de crédito, não, não tem problema, coloca outras contas que possam é, ser, ficar no seu nome e pague elas em dia. Não adianta você pagar antes, porque não vai mudar absolutamente nada, pagando de forma antecipada, não aumenta a pontuação, isso é um mito. E depois, muito menos, né porque daí ocorre o atraso. Então, pague sempre em dia, pode pagar, um ponto, pode pagar antes, não tem problema, o importante é não atrasar. Você pagar sempre em dia, tá? Então essas dicas aí ajudam, ajudaram bastante a aumentar o meu score. De uma forma assim até rápida, tá? Você precisa é, informar para o sistema que você teve uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento no pagamento de contas é o que vai determinar o aumento da sua pontuação. Eu vou deixar aqui abaixo algo que, que eu também estava buscando, que eu acabei encontrando, né? Como aumentar o meu score, eu acabei encontrando esse manual, né? Que foi um guia que me ajudou a fazer passo a passo tudo que eu precisava fazer para aumentar o meu score rapidamente e conseguir aí então crédito e na verdade conseguir até o meu cartão de crédito que eu, que eu tanto queria, né? E, então eu vou deixar aqui abaixo no link da descrição, tá gente? O, o link aí para você acessar também e conseguir adquirir esse manual que eu também adquiri que me ajudou bastante a, a aumentar aí a pontuação do meu score de forma muito rápida mesmo, Tá bom? Então eu vou deixar aqui abaixo, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês também, tá? E acho que é isso aí gente, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aí, tá bom? Valeu, um abraço!